Eu, eu vou que é que ele se 3 minutos de prova? Mas empatar agora. 7 gols. Pode acontecer, Cinthana. pode acontecer, Simão, Pivo, tudo pode acontecer. Simão? Simão, amor. Depois penses queres ver? Simão, tens desbarcado e dê pra João Pinto, o centro o guarda-redes picou, Palmirama, João Pires, é, é, é, é, João Pires. É, é, Alain, é muito rodriguinho isso, Alain, é, Alain. É, João Pires, é, está. aí está, aí está, João Pinto está que foi, foi, foi, foi, e o palco parecia desmaiar agora. No momento de Costinha, não mercado desde vez do e marca aqui um golo, um monumental Costinha, campeão da Europa com a camisa. É fácil o guarda da rede, 4 2 metros e fazer um no chapéu. depois. Bom. Foi golo! Foi gol! É gol! É gol! Eu acho que foi gol! É disso é é que só está a ter Mas por que não o Dizem que não entrou. Dizem que entrou. Também acho Olha no João Pinto, olha. Olha chuta! Cheio, Pedro Rosa, Sérgio Armourão. É a mural, vale. olha. Ficou, muro de gols. A ah. malha outra. Eu acho que neste -me momento já valia um, duas bolas. Um lado fora, dois é um gols. É, sem dúvida, eu acho que o é que eu queria dizer é Neste jogo ser permitido. É coisa que a é Cita está -tá -tá. ah. ah, é assim. ah. Dizer, não é sei o Não é Lourenço. Nervoso com tudo isto. Olha no marco Olha no marco ali. Não estou não tentando não marco, os pés quietos. É um, o no marco uh, ali. está. Sempre que o marco fala é gol. É, gol de Simão Sabrosa. A bola passa pelo meio das pernas. Paulo Miranda. Gol de Simão. Olha o Vasco. Para o 9-3. Simão Sabrosa. És aqui o Vasco, olha. Olha com os pés na e bola. E agora para Almery. Ei, ei. Almery. É é Uma jogada individual mas que, que ah, termina o no O fim é o Simão Sembrosa. Ei, não vai à expressão lindo porém. <risos> <risos> olha, olha, olha, olha. Nada, olha. olha, olha, olha. Carlos <risos> Ali, não saiu a jogar, mas depois a bola também sai. Ai, ai, também não mas eu sinto dentro ah. dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele. que ainda brilha, mas chão. Olha a bola, vai ser a bola, vai ser Vai vai acontecer um gol Olha, olha, Muito bem, olha. É Sim, sim, é um punk de das Os embaixadores da Liga chega aos dois dígitos. É isso, mas olhando para o que aqueles três têm é a investida. Olha, olha, mais um dólar! Ah, grande! É isso. É uma frase que fica desde o. É uma frase que fica. A memória futura, não é? Claro, claro é? Pode ser o título do jornal amanhã. Pode, pode, pode É um magnífico é. Um bocadinho sobre o futebol e também sobre é, situações. Da vida e de uma... um é ah. depois, de Claro E ah. tudo aqui é, para Simão, Agora, uma cabine telefónica, cabia... uma é cabine. por isso estava literalmente à procura de um ano. isso, a mesma coisa, que é tão, um bocado em desuso, não é? A velha cabine de telefone. Deixa telemóvel, não é? usar de telefone. Alain, Simão? Alain Delon? Ui, Simão! <tight Quéires focado> está lá Pedro Barbosa. Pedro, eu, com, com, Ei... Pedro Barbosa. Pedro Barbosa. Pedro Barbosa. Isto é muito bem jogado, isso Estava a honrar, para a cidade. E que que parece que dois um lindo, Foi lindo. Rocha, ah. Eldar, Rodo Piar, a olhar, o tanto da cabeça, Alan, Ricardo, Pedro rosa e agora Pedro ribeiro Pedro Guimeiro. É. Ah, é, é. ah. Muito bem, muito bem. E aqui se vê, vê também, vê, vê também aqui uma outra coisa que é importante, que é, o jogador são fácil... Alan. João Pinto? Ei, ei, ei. Pedro Ribeiro? Há falta, há falta, há falta. Há falta. Há falta, há falta. falta. Pásco, João Pinto ia marcar o gol mais bonito na vida. Mas não aconteceu. Temos pedra, não é? Pedro. De um 15 a 0, não é? Também não está assim, não está muito longe. Não, mas, é pá, temos quatro unicionadores. É assim, eu sei que o meu povo aluno na o um super-herói. tiraram então, de os tirar uns três. Ai, vai, tirar uns três. então os três continuam. Um que mais. Então. É isso, eu, três mais um. Estás Mourão. Simão? Olha ali! Número 2. Pode ser o... Olha, o décimo quarto. Ah, e agora vamos lá? Não é? Número 2. Ah, fez bom rato! O jogo que para o fim. 5 minutos finais. Sim, faltam 6 minutos. E há uma resta de esperança. Ainda pode acontecer qualquer coisa. Ainda pode acontecer pelo menos mais 3 minutos. 3 minutos. Ai! Ai! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. E 14 está no Ricardo Rocha, Costinha. O Nemo está ali no chão. Não foi necessária a intervenção. Isto é muito bem jogado. Rui Simões. Essa é a Mourão, essas chuta, chuta! chuta É bom, é um é. De ver este foi. Mais força! Vamos foi um grande emprego comercial. E será assim nos dois minutos que faltam até o final. Ainda aposta para os profissionais, vamos aqui abrir o para eles não. E isso é maravilhoso, o empenho das duas equipas, e... claro, isto tá? foi, agora estou eu vou falar sério, mas estou a dizer foi uma coisa bonita, ver. Eu, aquele toque de calcanhar de César Mourão, <tos> e vou-te <tos> a, a bola na barra agora, há bola no espate e do lado de fora, manifesta se Claro, viu, esta acho que é que um eu não vou ler, não é Leva uma coisa que tem palmidão na balita, não é mal? Nuno Gomes, Mourão! Isto é isto Ainda vai mais um, mais um. É para faltar um, falta, um, 10 segundos para acabar. Eu agora, Eu sabia que a Cristiano ainda tinha uma pequena coelho a sair da cartola. É para o jogo não estar a começar? É isso, é isso. Porque agora é Nota-se que agora é que a equipa estava bem. Uh, se, sem dúvida. Uh, foram seis, seis gols sempre. Voltar a final. Seis meses maravilhosos.